Bom dia, galerinha! E aí? Como é que vocês estão? atrás 24 aqui embaixo. Vamos pra ela? Vamos pra ela! Seguinte, estamos indo dar a volta no Recôncavo Baiano. Sim! Desta vez filmando, desta vez filmando. Com um cartão de 16GB, com duas baterias no bolso. Mentira, uma na câmera e outra no bolso. Nosso percurso, a gente vai bater em cachoeira, sobe cruz das almas, Nazaré, pega sentido. Oh, os caras fechou aqui mesmo. Sentido. Veracruz e atravessa de lancha. Lancha não. Ferre. Tá bom pra vocês? É claro, a viagem não vai ser 100% filmada, sem condições. Tanto sem condições de bateria, cartão e paciência. Não tem quem aguente, né? E eu também não tenho assunto pra isso tudo. Esse pedaço que eu só filmei para fazer uma abertura, ainda saindo de Salvador tá entrando agora em Simões Filho. Agora não, ela foi um... um pedacinho. Né? É que o Bastarval de Aratur é a 1km um a entrada dela. Obrigado, meu jovem! Vem a estrada do Cia E aí sai daquele posto Passou Aí já tomou um a operação Previsão de velocidade de cruzeiro 140 Aumentando o quanto possível Bebequina, né? Pra Praia nossos ouvidos. Velho, o Pamonha. Fiscalização, o que é que é? A dando aqui mesmo? Sim, sim, quê foi. Deve ser de carro Espero que seja de carro Porque eu não lembro Vamos lá Access então tal Vou tentar permanecer a 140. Vamos policiar. A sensação é essa: 140. Sensação 140. Aprender isso. Vamos lá. Pode tá bom, então, a introdução. A gente vai parar um pouquinho agora. Depois a gente emenda o vídeo. Sei lá, vai publicando um de cada vez. Mas vai lá. Então, até mais. Beijo.